Bom, pessoal, então quando você se cadastrar no link aí abaixo, você vai vir para essa plataforma aqui, tá? Esse é o ColorWiz. É, como é que funciona? Você tem aqui um, uma contagem regressiva, né? E aqui embaixo você tem vários sinais que vão saindo vermelho, ver, é, verde ou violeta. Então, o próximo sinal a sair, você vai poder escolher qual cor que você quer, se é o verde, violeta ou vermelho. Também tem esses números aqui que você também, se quiser é, jogar, você pode jogar, mas o mais recomendado é as cores, tá? Jogar pelas cores, não pelos números, porque a probabilidade é muito menor de se ganhar, de se acertar, né? Então, tem, é, aqui embaixo tem a, o resultado né, de, cada, de cada partida, tá? E no final, né, os quatro últimos números, você vai sempre se basear por ele, tá? É, tá em ordem crescente. Então, você, o último número que saiu aí foi... 12 e 39, o próximo agora é o 12 h 40, né? Final 12 h 40. Vai terminar a contagem daqui a 1 minuto e 15, mais ou menos, e você vai poder escolher qual é a cor que vai sair, se é o vermelho, se é o verde ou o violeta. O violeta sai muito pouco, tá? Então, os sinais que são entregues são mais vermelhos e verde. Vou te mostrar aqui o grupo no Telegram. Aqui o pessoal do Telegram, eles mostram os sinais, né? Agora as duas horas vai sair mais mais uma rodada de sinais, então vou te mostrar como é que funciona é, essa esse sinais da plataforma aqui no Telegram. Então é muito fácil, você vai você vai pegar o sinal que eles vão liberar, vai vir para cá, vai escolher se você quer jogar ver, verde ou vermelho, você vai escolher vai escolher aqui o a quantia, né? Se é um real, se é se é dois, se é três ou então se você quiser multiplicar por 10, né? Se é dez, vinte, trinta, quarenta. Aqui você seleciona quanto você quer investir para o lance, tá? Você pode investir aqui, no caso, até de mil, né, mil vezes a quantidade que você escolher aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui, cancelar. Eu tô com um saldo total de R$13,47. Eu já fiz um sa dois saques, tá? Na plataforma, Vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui em carteira, retirada, aí vem aqui em cima. Você clica. Eu fiz um saque já de R$ e um de R$ reais. Pra... vou mostrar aqui embaixo o print do para vocês caindo na conta lá. Beleza? Então foram dois saques que eu já fiz e agora eu tenho R$ mais ou menos na conta, tá? Eu saquei o que eu tinha lá de lucro e botei os R$ reais. Você pode carregar aí no mínimo R$ tá bom? Então já deu duas horas aqui, vamos ver qual é o sinal de lá que vai sair. vou de sair aqui, tá? O sinal é o sinal verde. Então eles sugerem fazer aposta no verde a quantidade de 1 um real, tá? Quantidade mínima de 1 um real. Você pode escolher o valor que você quiser. Mas de acordo com a sua banca, o mínimo é 1 um real. Então a gente vai voltar lá. Então fazer verde, né? Jogar aqui no verde. Um real. Confirmado. Beleza, agora o salto foi para 12 reais, né? Porque a gente debitou em um real. E falta aí 1 um minuto e 16. Você vê que o final da partida é 12,41, tá? Então, vamos só confirmar lá se a nossa partida realmente é essa. Aqui, ó, período 12,41 é o que foi escolhido. O projeto é o party, também aparece lá, a cor verde e a quantidade. Aí, se for win, a gente vai aparecer aqui o resultado, quando a gente, quando a gente recebeu e o nosso lucro, tá? Então, a gente vai agora só aguardar esse prazo aqui de expiração para ver se realmente foi verde ou não. Ó, a última a sair aqui foi vermelho. Então saiu vermelho, verde, verde, vermelho. O próximo agora pode ser que saia o verde. Se não saiu o verde, a gente multiplica por 3 a quantidade que a gente investiu, entendeu? Então vamos esperar aqui, ver se realmente é o verde que vai sair. Então zerou aqui. Vamos ver qual é o resultado. Vermelho ou verde. Saiu o verde. Então a gente ganhou aqui. Agora foi para R$14,43, beleza? Então o sinal deu positivo para a gente. A gente volta lá. Vai atualizar. Ele vai mandar mais um outro sinal, tá? Costuma mandar mais ou menos quatro sinais por rodada. Então costuma ter rodado assim às duas horas, às quatro, às seis, às oito e às dez da noite. Aqui, ó, beleza. É. Agora o próximo sinal que ele, que ele enviou é o verde é o vermelho quer dizer então aqui a gente investiu um real e ganhamos o de lucro um real agora a gente vai vestir aí mais agora um real no vermelho no final 1242 vamos ver aqui isso é isso mesmo vamos lá 1242 vermelho aí você clica no vermelho seleciona a cor vermelha né e o valor que você quer investir se é dez reais se é cem reais ou se é apenas um real confirma Tá acabando, 3 segundos, 2, 1 vamos ver se vai sair vermelho e o resultado é vermelho ganhou mais uma vez, foi para 15 reais e 39 beleza? essa é a lógica você vai ver qual é o sinal que vai sair vai apostar aqui e o valor você decide aí quanto você quer investir, o mínimo investido é um real, tá? ele sempre ele preza sempre pela segurança da sua banca, para você não investir muito e acabar perdendo, né? Então você pode investir aí no mínimo um real. Vamos voltar lá no grupo. Beleza, então só aqui mais um sinal. Agora o sinal verde. tá? Já ganhamos a primeira, ganhamos a segunda. O nosso lucro agora está com dois reais, né? Ganhamos um real no, numa rodada, mais um real na outra. Estamos com dois reais de lucro. Então agora a próxima rodada é o verde. tá? Mais um real na, no período 1243. Vamos ver lá: 1243. Verde, não é isso? Aqui, cadê verde? É né? um real, então vamos investir no verde mais um real, confirma e ok. Agora é só aguardar o prazo para ver se realmente vai sair o verde. Caso não saia o verde, você multiplica por 3 o valor do teu lance. Então, como eu joguei um real no próximo, eu posso jogar três reais se eu perder, tá? Se, se o valor é, se a cor sair, sair diferente. A gente multiplica por 3 o primeiro lance que a gente deu, que foi perdido. Então aqui o resultado saiu positivo, né? Mais um, uma vitória pra gente, saiu verde, final 12 43 E o saldo agora foi para 16,35. Então eu vou voltar lá, ó. 12,43 verde. Então foi positivo pra gente. Vamos esperar agora o próximo sinal que eles vão liberar. Então o próximo agora é o vermelho. Vamos voltar aqui, vermelho. Vamos clicar no vermelho. Mais um real. Vamos ver agora, então, o resultado. Se é verde ou vermelho. Saiu verde. Então, a gente perdeu essa rodada. Então, o que a gente faz? Multiplica por três a próxima rodada. Então, aqui ó, a gente perdeu essa, né, essa rodada que era para ser vermelho, saiu verde. Então a gente vai jogar agora no verde: 3 é, reais no verde. Né? Então vamos lá. Vamos clicar aqui no verde. Mas você vai clicar aqui: 1, 2, 3. 3 reais no verde. Vamos ver se vai sair verde agora. Vamos lá: 3, 2, 1. Vamos ver se vai sair verde. saiu verde e conseguimos aí mais uma vitória agora o saldo foi para 18 reais vocês viram que no início estava com 13 reais né ganha aí mais cinco reais só nessa partida aí então para 18 e 23 beleza então tá aqui de novo no grupo e esse é o resultado final ó. a rodada teve uma, uma previsão acabou de terminar né teve um lucro de cinco reais nessa rodada aguardamos a próxima rodada. Então essa foi a rodada de duas horas. Depois vai ter umas quatro, às 6 às 8 e às 10 horas da noite. Beleza? Então esse aqui foi o resultado geral, né? Sai nossas, os nossos ganhos, as nossas perdas, a, as, os períodos que foram jogados e o nosso lucro final de R$ reais. Beleza? Então é bem tranquilo você jogar o X Pode parecer no início um pouco complicado, um pouco difícil. Mas esse aqui é um dos jogos que, que tem Tem um outro joguinho também que é o Aviator Eu vou falar no próximo vídeo Como é que você joga esse, esse joguinho aqui Que é do aviãozinho, que ele vai subindo, subindo E ele multiplica que você, o que você tiver de lance Pelo número de altitude Ó, Esse aqui ele ia multiplicar o que você lançou Por 8,58 Entendeu? Então cada rodada ele vai multiplicando Às vezes ele cai, às vezes ele vai muito alto Então você, é um outro tipo de joguinho que tem aqui dentro Que você também pode estar tá faturando mas o que eu gosto de jogar é o Win, né? Que é esse aqui da, da, das cores, tá? Do Color Wix. Beleza? Então, se você quiser utilizar, clica aqui no link aqui abaixo. Se cadastra, né? E faz o seu primeiro depósito. Né? Com o depósito mínimo de 10 reais. você clica aqui em, em Minhas. Vem aqui em Carteira. E você bota aqui, Recarga. Tá? Você clica em Recarga. E você escolhe o valor de recarga que você quer fazer Você pode recarregar via Pix Então você clica aqui em 10 reais, 50 reais né? Se for valor quebrado, você pode botar aqui é, Ah, eu quero 13 reais né? E você determina o valor que você quer Lembrando que o mínimo é 10 reais Você não consegue depositar menos que 10 reais Tá ok? Então você vem aqui, seleciona Vai recarregar Você clica aqui em preenchimento automático Para colocar todos os seus dados Aí vai todos os seus dados aqui Vou só ocultar porque são dados pessoais Clica em prosseguir e ele vai gerar um código PIX. Esse código você vai clicar aqui no botão copiar código PIX e você depois vai no seu aplicativo do banco e utiliza a opção PIX copia e cola. Aí você vai colar esse código lá no PIX e você vai fazer o pagamento. Né? Nesse caso aqui o valor de R$10, você copia esse código e cola lá no seu banco. Eu não vou recarregar agora porque eu tenho saldo. Tenho aqui meus R$18,23, eu vou começar jogando com essa, com essa verba baixa, já que eu já fiz dois saques, né? Já saquei R$100,00 mais R$20,00, mais então saquei R$130,00, tá bom pra caramba. Agora eu vou tentando aumentar esse saldo aí para ver até onde eu consigo e ter uma margem bacana de, de banca. Beleza? Então é isso. Você cadastra no link abaixo e garanta aí os seus pontos com o Color Wix. E também tem um link também do grupo no Telegram para você pegar os sinais aí é, em vez de jogar por conta própria, né? se quiser jogar pelo, pelo, pelo grupo do Telegram, aproveita que lá é bem assertiva os sinais e pode te ajudar bastante a faturar.